E agora a gente vai fazer os eventos da classe S1 Vamos começar com essa corrida aqui com o nosso chupão Vamos entrar aqui nessa corrida com o nosso chupão Vamos lá, vamos fazer a corrida aqui com o nosso querido chupão 962 CR Essa pista magnética aqui, é luga, meu carro Ela é luga Vai lá em Bug eu acho que bugou ali né Tá chupando Será que hoje à noite a gente zera Essa expansão Já começa as corridas online Isso aqui é muito louco, cara. Eu quero ver isso aqui no online. Bora. Será que vai reduzir a velocidade quando os caras arrastar o carro na parede? Olha o magneto. O magneto. Caraca, isso aqui é doido demais. Eu vou ficar tonto. No Horizon 3, reduzir a velocidade? Como assim já baixou a segunda? Ah, beleza. Então que bom, né? O que, que vai dar de gente pressando o outro aqui, hein? Corrida rápida, hein? As corridas de circuito aqui é grande, hein? Meu Deus. Cadê a próxima aqui? O próximo evento é S1. Vamos, vamos seguir aqui a regra, né? Vamos seguir a regra aqui. Pra gente não fazer nada de errado. Ah, a gente tem que vencer as cinco corridas da classe S1. Tem essa aqui que nós já venceu. Tem essa aqui, coisa boa Vamos entrar aqui nessa corrida aqui Ah, deixa eu pegar outro carro aqui, pô, na moral Deixa eu ver Foi nós, nos controles Nos controles, beleza Vamos lá, vamos lá Ó, oh, o Chupan é bonda O Chupan, olha yeah. Meu Deus O Chupan é massa Mano, dá pra ver o Horizon México lá embaixo, né Caraca Essa ideia dele foi muito louca, velho. Muito louca. Essa ideia foi louca. Licença. Meu Deus, essa parte aqui deixa o cara maluco. Ainda não peguei a manha da, das pistas. <risos> é louco, é muito louco. Bora. Aquilo ali é um Koenigsegg? que dava não, o pessoal, tô vendo que o pessoal do chat adorou chupando. o chupan pessoal adorou o chupan Ó. Rapaz, é muita adrenalina. Isso aqui é louco, ó. Ó, meus carros tá tudo limitando, velho. <risos> meus carros tá tudo limitando. Vai ter que colocar 400 km em todos os carros, mano. Os carros tá tudo limitando. Deixa eu ver. A gente venceu essas duas. Tem mais. Ah, tem uma corrida de circuito aqui. Eu aumentei a, a escala de marcha desse carro aqui para 370. Porque, mano, eu vou ter que aumentar tudo. Vou ter que aumentar todos os carros. Porque, meu Deus. Eu tô andando igual um Zé, né? Porque eu não conheço os mapas ainda. A pista, ela acelera muito o carro. Ah, e aqueles carrinhos ali? Que que é isso? Então, entre na frente. Vamos lá, vamos ver. Que velocidade é essa, Júnior? Menino. <risos> Limitou ainda, hein? Limitou ainda, pai. Eu botei 370 do... Tem uma bomba atrás de mim ali. Vamos lá primeira volta. Obrigado. Muito top, hein? Eu tava de quinta, cara. Pode descer, marcha. essa baixada vai pipocar o motor do carro pode comprar outro e tem mais uma volta ainda bora vamos vamos vamos a pista magnética Isso aqui, pra quem gosta de corrida, é louco demais. Salve! aí, Gil. Isso aqui é corrida. Caraca, velho. Impressionante. Eu acho que os carros vão bater 600km aqui. Principalmente os carros do computador. Dos caras que manjam. O <risos> que, que é isso aí, Baixar os melhores momentos, hein? Tô enrolando. A última volta. Nossa, vai ser muito louco fazer corrida online. Talvez eu esqueça de jogar a cesta. Essa parte aqui é muito louca, velho. Ai, ferrou! <risos> Mano, eu botei na nona na marcha Que massa, velho. Peraí que agora eu respondo aí. Doido, viu? Eu achei que tinha acabado. É ali, ó. Nossa. É muito louco isso aqui, viu? Concluímos essa aqui de cima. Agora são as mais fáceis, né? Ganhe pelo menos uma estrela nas... Nas seis proezas... Ah, tá. A gente tem que fazer seis proezas aqui da classe S1, hein? Vamos ver aqui as proezas. Proezas... aqui okay, ó. Tem uma proeza aqui. Vamos fazer essa aqui. É um radar de velocidade de 380 quilômetros. Vamos lá. Vamos com esse Noble. Cadê? É por aqui, né? Lá na Fala pra mim que você dá 380. Ser bom, é? Que isso, que velocidade é essa, Júlio? Meu Deus do céu. É muito top. Muito top. Bora, bora, bora fazer essa área de drift aqui. Vamos ver qual que é. Ah, esse carro aqui é melhor, ué. Carro aqui é melhor. Ó. Ó. Foi o estéreo que me ensinou. Boa, boa, boa, boa. Aí, ó, três estrelas. Deixa eu ver, a gente já tá entendendo bem como é que funciona, né? A gente já tá aqui nessa parte. O que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que dirigir do da do dragão, do topo da montanha do Desciladeiro, que eu acho que é aqui, ó. Aqui, montanha do Desciladeiro, até o dragão, aqui, ó, até esse dragão aqui, ó. Eu já vou ficar aqui, né? Cadê o dragão aqui que eu não tô vendo ele? Tá lá atrás, ó. Pera aí gente a volta e retorne ó, esse aqui é o dragão Já tá contando o tempo hein Agora tem que marcar aqui ó A partir do momento que eu passo lá ele já começa a contar Ah já tá marcado aqui né Vamos lá Será que nós chegamos lá em menos de 4 minutos? Curva à esquerda. Vamos ver, né? Curva à esquerda. Nossa, esse carro vai ser muito apelão, viu, velho? Já deve ter um monte de tempo de rivais desse carro. Chega, chega, vamos lá. Uau Urva Vamos lá, vamos lá Topizeira, viu cara Mano, esse mapa Os carros acelera demais Quase que eu vou pro lugar errado Dois minutos Quase que eu rumo o carro Cheguei ao dragão Tem que chegar até o dragão, né? Cadê, mano? Oh, mas é uma delícia quando você pega um jogo novo, né? Que isso aqui é novo, mano. Isso aqui é. Isso aqui é um jogo da Hot Wheels, assim. <risos> Com a física do Impressionante. Ixi, velho. Cadê o dragão? Cadê o dragão? Ah, o dragão tá lá do outro lado ainda. O dragão tá lá do outro lado. O dragão branco de olhos azuis. Opa. Se você usar o modo drone, tu consegue ver o horizonte de baixo em você... Nossa, eu vou olhar. É doido demais, né, cara? É, aqui é o dragão aí, ó. Dragão! Chegamos! Concluiu. Esse aqui concluiu. Ah, esse aqui é easy, né? A gente tem que... Ih, a gente tem que concluir uma caça ao tesouro aqui, ó. Veja, Bial. Vamos ver, vamos ver se vai funcionar. É, a gente tem que concluir uma, uma corrida. Uma história sobre, a velo, sobre velocidade. Deixa eu ver. Uma história sobre velocidade? Será que é isso? Ah, caça. caçando o tesouro aqui, ó. Vamos. Agora é você quem vai dirigir. Toma. Toma as chaves. Eu vou ficar Me com dá. o rádio. Vou logo avisando, tenho Bora. muita coisa pra te contar Mas vai valer a pena Tem que ficar acima dos 160 Tá, nos anos 80 nós temos a era chamada Black Wall, Porque os antigos pneus com listra vermelha foram descontinuados em 1977 Depois a Hot Ones com eixos mais finos A Ultra Hots com novo design de rodas A Real Riders com borracha de verdade Essa última foi bem popular Deixa eu pensar. Ah, tivemos a Crack Ups com painéis danificados, vamos, vamos, a cola Shifters que mudava de cor na água. Ah, sabe as embalagens de cor azul que você encontra hoje nas lojas? Também começou nos anos 80. Vamos, vamos. Ah, caramba, agora ferrou. Será que eu vou conseguir concluir? Você sabia que se guardar as embalagens azuis Pode enviar para eles e trocar por carros bônus? Isso aí eu não é, sabia Eu sei, eu sei, Legal. Eu Bom, sei. Agora sabe. Mas é só nos Estados Unidos, né? O freio tá horrível Porque o carro é classe A, gente Lá nos Estados Unidos Se você guardar as caixas Da Hot Wheels e mandar de volta para eles Com a nota fiscal é, Você paga uma taxa E você pega... Que isso? E você pode pegar é ganhar carros exclusivos. Aqui no Brasil não tem, infelizmente. Aqui a gente paga tudo caro. Basicamente, desde 1995, quando eles alteraram a produção para séries e trouxeram carros numerados e edições limitadas, colecionar Hot Wheels deixou de ser um hobby para se tornar uma obsessão. Tá tudo bem? Sim, tô bem, tô bem. Ah, esse o diálogo desse jogo é comédia, né? Tô tentando manter a velocidade, mas tá complicado. Aqui dá, né? Uma curva de alta aqui. Perto do final dessa era, a Mattel comprou a Tyco Toys em 1997. Eles produziam os carrinhos da marca Matchbox. E Matchbox. essa compra uniu todos os carrinhos em miniatura em um só lugar: Matchbox. Cara fala para mim colecionar os Matchbox. Ah, ah, ah. Já é caro colecionar Hot Wheels, imagina o cara inventar de colecionar Matchbox. Beleza, chegamos. Será que deu deu certo? Eu consegui o Rip Rod para essa aqui. Série Off Road 2014, código BD00. Não podemos pilotar em uma loja de brinquedos ou em um salão de convenções, então eu vou simular usando alguns baús de tesouro. Ah, aqui, é ó! Tesouro? Pegue todos eles! Quantos eu tenho que pegar? Cinco? <risos> Quase que eu caio da cabeça. E vinte? Agora é vinte? Bonito o carrinho, hein? Aqui, fica com esse tio Jatsy. Agora você sabe como é colecionar Hot Wheels de verdade. Exaustivo, né? Isso eu nunca vi a miniatura você? desse carro. Mas vale a pena. Matchbox é mais real? Ah, Rapaz, sei não. Eu já vi uns Matchbox, você acha a mesma coisa? Analisar nosso documentário da Hot Wheels. Ah. Aqui. Vamos lá. É vamos assim... ver aqui se realmente aquilo ali é o final. Que eu acho que tem mais aqui, minha filha. Beleza. Agora eu tenho que fazer o quê? Conclua o capítulo. Tananã. Eu acho que já tá marcado aqui, né? Brinca com Hot Wheels. Continue concluindo as missões, Lenda. Não tem nada que seja páreo para essas coisas. Lenda. Quando for seguro, dê meia volta Ah, tá. meu apelido é lenda aqui <risos> Bora entrar aqui Aí, ó, o cinco, capítulo 5 cinco. Eu sempre tive uma queda pelo Bone Shaker É como uma antiguidade que você pode dirigir Vamos lá Ah, velho, é por isso que o Bone Shaker é tão aclamado aqui pelo, ah, é. pelo Eu te contei jogo Eu sobre o aniversário de 50 anos da Hot Wheels que foi em 2018 Eu senti que você iria tinha uma série black and gold linda com pintura combinando e uma coleção inspirada nos 50 anos da marca Iniciaram é a Hot essa. Wheels Legends Tour, onde construtores de carro competiam para mostrar suas melhores criações E aí a Hot Wheels escolhia o melhor e fazia um brinquedo de escala 1 para 64 Foi assim que surgiram o Two Jet Z, o Nash Metropolitan e o Custom Trans Am Nossa Aqui. Às vezes, Muito o da hora, acontece, mano. Um carro de brinquedo vira um carro real. A Hot Wheels fez mais de 20 carros em escala real e os usou para quebrar três recordes mundiais com salto em espiral e luxo duplos de verdade. <risos> Pirado, né? Top. Eu tenho alguns modelos da Legends. O Nash, eu não achei o que tem a logo. É, é Hot Wheels Legends. O azulzinho é difícil, mano. Eu achei só um roxo. Nos os únicos 2000, que eu tenho que é, é Legends. Eu tenho alguns. Eu já mostrei meus carros. É controle, joystick. Jogar o Forza no volante com meu braço com o ombro parado desse jeito aqui não dá. Ah, e a série Realistics também, caso fosse a sua praia. Era. mano, eu tô impressionado com o gráfico. Cara, tá muito chique, né? Nossa, e é grande esse... esse objetivo aqui, hein? Aí, ali. Eu não sabia que era tão top assim. Boa! Boa então noite, Matheus! Oh, eu tenho um desse aí. É o Baja, né? Eu sei que a gente tá 80 km acima do México, mas nossa experiência em Barra veio a calhar. Vamos lá, vamos lá. O Barra Bone Shaker é uma variação moderna do design clássico do Bone Shaker. Era um barra bone Chip. Legal A Hot Wheels também fez várias coisas legais Além de projetar modelos de carros Quer dizer, além do festival Horizon? Exatamente Teve um filme de animação em 2003 Uma série de TV chamada Hot Wheels Acceleracers Em 2005 E vários jogos foram criados Desde de 1984 Em Pô, 8 Podia bits. passar séries, e né? Acabou. Ah... É por ali. Vai virar? Não vai nada. Podia passar nessa série. E presta atenção. Henrique, e no 2014, boa noite, gente. Eles se uniram gente. à Universidade do Sul da Califórnia para criar o Speedometry, que é um programa de ensino para ensinar ciência e matemática às crianças. É mesmo? Sim, e eu presa na faculdade estudando análise avançada sem nenhum carrinho. Ai, muito injusto. <risos> ah, o diálogo é engraçado, né? Ainda bem que nossos carros têm suspensão de verdade. Tá bem. Ah, é doido. É, agora eu vou ter que procurar o verde, né? Porque eu tenho o azul. Agora esse verde aqui eu não tenho. Pra te tirar do banco <risos> Eu amo como o estômago fica Mano, estranho. ele vai na velocidade máxima, cara Desde quando tudo isso começou Foram feitos 20 mil modelos diferentes E foram produzidos pelo menos 8 bilhões de carrinhos Incrível, Caraca. né? Mas os carros raros ainda valem uma nota nos leilões O protótipo ultra raro do Volkswagen Beach Bomb 1969 Foi vendido por 72 mil dólares Estima-se que algumas coleções valem mais de um milhão de dólares No começo que? dos anos 2000 Várias convenções de colecionadores começaram a surgir em todo o mundo Em que os fãs podiam se reunir para comprar e vender seus carrinhos Exibir suas coleções ou conversar sobre o seu hobby Da hora, hein? meu amigo não ah, a distância do solo do barrabão olha é ele é aí é boa mas esse é o monster truck bone shaker incrível né <risos> <risos> Entra aqui, vamos esse nessa. é massa né concentração total concentração total Acho no a evento forma de terminar esse documentário com estilo era uma corrida épica nesse monstro nem pergunta como eu trouxe ele até aqui beleza minha filha Bom. Algo interessante para contar sobre isso aqui? Eu não Deixa gravei ainda depois. a pista, agora né? Eu, eu ia pro problema. lugar errado ali agora. Aqui a coisa pega fogo! Tá bom, tá bom. Em 2018, a Hot Wheels lançou a linha de para. brinquedos Monster Trucks da Hot Wheels e um evento ao vivo foi realizado um ano depois. Essa linha tinha designs originais incríveis e versões de Monster Truck dos clássicos como o Bone Shaker e o Twin Mill. Nem eu faria melhor com um de escala 1 para 64. Hoje tem um monte de versão de Monster Truck. Mas é muito caro, velho. Um Monster Truck aqui em Goiânia... É uns 150 reais. Parece que eles são de ferro também. pelo Pela estrutura parece que é de ferro também. muita na última curva você passa por dentro das cerdas e entra na pista. É um corte de caminho massa, hein? Aí a última curva depois do de salto não esquece, hein? Beleza para as proezas agora. Ô Patrick, muito obrigado Dei uma porrada no microfone Obrigado, Patrick Passa por onde, tu? Era por baixo aqui? Ah, não é não É caminhões e sequências, o tamanho importa sim. Mas que tá cheio de checkpoint. Ah, não, mas vai dar. Deu, deu, deu. Sim, deu, deu. esse foi um final realmente épico. Valeu. o louco Mister. Aqui. Fica com o Mustang. Top, top, ganhamos o Mustang. Acho que temos o necessário pro documentário. Tem uns toques pra Alejandra sobre a qualificatória final, mas oh, faz tempo. S2. Vai o que ela fez desde então. S2, S2. caraca. Agradeço Boa. a sua ajuda. A próxima agora é a classe Fica S2. Um olho nos pra ver seu nome.